Esqueci de, pegar, esqueci de pegar água, sabia? Mas tudo bem, vai secar um pouco. Se eu tossir, você pega para mim? Olá! Oh, olá! Olá, queridos ouvintes e amigos! Eu, com a Armin, de Gourmetia mesmo, e com o Jean, na técnica de som que é uma delícia estar tá aí com ele, para iniciarmos o nosso programa de quarta-feira, como fazemos todas as quartas-feiras. Gê, você sabe que eu já conheci todos os horários na rádio? Ah, acredito. É? Acredito. Todos. todos. 22 anos. Só 5 da manhã que não, né? Já, 5 da manhã é gravado. Santo Deus. É, não teve horário que... Ai, a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Nós já estamos aqui com a Shirley Mel, que está assistindo. Já entramos no, pelo Face, já entramos no Insta, né? E vamos, vamos, vamos que vamos, gente. E no YouTube, pela Vibe Mundial. Bem, uh, hoje eu estou com vontade de só de atender telefonema. Sobre o que, Jean? Uh, as pessoas, né? nós, em geral, uh, estamos passando por uma fase de mudança muito grande. Uh, Neus, Neuza Cioli também entrou. Oi, Neuza, tudo bom? Pessoal, vão entrando aí no Instagram né? para me ver ao vivo. Vão entrando no Face, Armandê Gourmandian. Uh, aproveitem, já dei, o Nelson já entrou, a, o Fábio também, tudo tá entrando aí no Instagram, espiritualista, e é assim, né? Vocês vão lá também no YouTube, Armin Oficial, né? Não, oficial Armin de Gourmandian, e também vão lá, sabe, assistam meus vídeos, se inscrevam, faz tudo que tem direito de fazer. Mas voltando ao assunto. Compartilhe, por favor, né? Ah, compartilhe, por favor. Né, Jean? Acho. O Jean compartilha tudo comigo, Ajude né? Ajude a nos ajudar. Ajude a nos ajudar todo mundo. Principalmente pessoas que já passaram por mim, né? É que receberam tanta coisa boa. Hum. Falar só gratidão para mim, tudo bem, é muito bom. Mas a maior gratidão que tem quando uma pessoa, quando uma pessoa recebe coisas boas, é avisar aos outros também, né? Para irem lá. Ah, sabe, Jean, esses dias aí, eu tenho atendido muita gente que não consegue mais sorrir. É como se fosse um sorriso falso, um sorriso forçado. Pessoas que estão com a cabeça cheia de coisa, pensamentos repetitivos que perderam a noção de si, não sabem mais o que estão fazendo. Sabe essa coisa que eu falei agora para você, Jean? Nossa, eu cheguei aqui, parece que eu não estou em mim, desde que eu entrei, né? Mas é lógico que não é da rádio, é comigo, mas são vibrações que às vezes estão na expectativa de ouvir a gente, ou pensando, ah, me vai entrar, sei lá, qualquer coisa assim. E a pessoa começa a se sentir ausente dela. E é como assim, é, sabe? O, o mundo, ela esperasse uma ajuda do mundo, mas o mundo não está sendo ajudado. Quando eu digo mundo, eu estou falando da energia. As pessoas estão já se habituando com perdas e não estão vendo que é o momento que está... Né, levando elas um pouquinho a essa defasagem financeira, mas já estão, sabe, colocando essa perda para a vida, é, é, perda em todo sentido, então elas falam assim, bom, eu vou me conformar, porque aquela loja da esquina fechou, a outra também perdeu o emprego, o outro está ganhando menos, o outro está não sei o quê, entrando num, numa falsa aceitação, que é o conformismo, o peito da maioria né, apertado, os pensamentos assim, sem, sem limite, não tem, e a pessoa vai esquecendo do essencial, o essencial que é ela mesma, ela vai esquecendo de tudo que ela precisa e de repente ela diz assim, ah, eu acho que eu puxei o pai, eu acho que eu puxei a mãe, e, mas por quê? Porque é uma forma de ela desabilitar dela a habilidade que ela tinha dela, né? Então, ela tinha várias habilidades que ela via como positivo, que até talvez considerasse que puxou de alguém, da família, e de repente isso inverteu e continuou puxando coisas negativas da família. Vejo pessoas totalmente desorientadas, pessoas que não têm um pingo de gratidão por elas. Elas têm gratidão por tudo menos por elas mesmas. E a primeira gratidão que nós te precisamos ter, que nós sentimos, é por nós mesmos. né? E a pessoa começa a entrar... A ela começa a se dividir em partes. Não, olha, eu não tô dormindo porque a minha parte emocional não está bem. Ah, o outro diz assim: ah, eu não tô dormindo porque a minha parte financeira não está bem, como se cada parte fosse uma coisa diferente para a pessoa. Está né? entrando aí um pessoal no no YouTube, né? Ah, o pessoal tá, tá que tá chegando, tá no Face também, mas no YouTube, no YouTube não, no, no Instagram. Boa tarde para todos vocês, o pessoal do Face também, tá bom? E a pessoa, ela se sente, ela tem a sensação de que o corpo dela está preso, está amarrado. Ela tem a sensação de que o corpo dela é ausente das necessidades dela e ela começa a se colocar à parte, à parte da parte, né? E, e a pessoa, as pessoas não percebem que nós não somos parte espiritual, o lado espiritual, o lado no seu quê, o lado financeiro, o lado uh, razão, o lado no seu, nós somos inteiros. Se alguma coisa não estiver bem, aquilo dispara de uma tal forma na tua cabeça que você não fala assim: olha, não, mas tudo bem que está acontecendo porque eu tenho dinheiro. Aquilo volta, aquilo volta, por mais que você queira se desprender daquilo, aquilo vai voltando, vai voltando, vai voltando e vai te deixando numa condição muito precária. Pessoas que não estão tão sem noção nenhuma do que estão fazendo estão se perdendo ao invés de se encontrarem, né? Isso tá ficando uma uma constante na vida da maioria. Ou elas dormem demais ou não querem sair da cama porque entraram numa depressão profunda, ou numa depressão imediata, né, que já faz parte, mas bateu naquele momento. Ou então elas não aguentam ficar na cama, começam a entrar numa ansiedade, numa ansiedade muito grande. Às vezes até se desgostam de estar com pessoas da família, como filhos, ou mãe, ou pai, marido, mulher. Isso faz parte também, a pessoa não deve se culpar. Mas a culpa né, está muito grande. Então nós vamos fazer assim, Jean. Vamos abrir o telefone para quem quiser fazer uma pergunta. Falar, olha, Armin, eu estou me sentindo assim, assim, assado. O, como que você pode me ajudar? O que, que pode ser isso? O que, que pode ser essa coisa que vem, de repente parece que a minha cabeça começa a apertar, né? começa a sufocar alguma coisa, aquele nó na garganta, né? aquela sensação de desespero, o pensamento sabe me bloqueando uh, o, o pensamento, não deixando as pessoas que estão com sensação de ter tontura sem ter tontura, pessoas que estão criando uma insegurança muito grande, ausência de confiança nelas, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis de relacionamento. De, e estão se sentindo assim. Será que eu errei? A, a, sabe, ela, ela fica indecisa. Será que eu errei? Será que é outra pessoa que não quer? Será que está acontecendo alguma coisa? O que está que acontecendo comigo? E vamos atender o primeiro ouvinte. Alô? Oi, boa tarde, Ari. Boa tarde, quem está falando? A Como? A a Adriana. Como? Adriana? Você aumenta um pouquinho o volume? Pode falar, Adriana, como é que você está? Estou bem. Aqui é a gente que tem uma ansiedade, não tem ninguém lá. Hã? Ansiedade. Tá. Dá para perceber? Não. Fala. E às vezes, somente se a noite não está com eu faço coisa, não tem, não tem, A gente está não tem, não tem. A ligação está muito ruim, você está com tá, rádio... Está horrível. É. Meu celular está com problema. Ah, tá bom. Então... Isso que está acontecendo com você, Adriana, de a pessoa grudar na geladeira à noite, não é a geladeira que gruda na pessoa, né? Ela que gruda na geladeira, principalmente à noite, ela, é como se ela tivesse sempre... O estômago lotado, mas ela não percebe, e, e ela já criou uma sensação de falta de alguma coisa para ela comer. Né? para poder é dormir. Parece que está faltando. Ou é salgado, ou é doce, aí come o doce e quer comer salgado, aí come o salgado vai ser o doce, e, e ela está assim, vendo televisão, exemplo, né ou, ou na internet, qualquer coisa, ela fica pensando, ah, gente o que, que eu tenho para comer? O que, que eu posso comer? Eu vou fazer uma pipoca, vou fazer não sei o quê. Tudo isso é a fome da auto-presença. Se nós voltarmos à nossa infância, viu Adriana? Oi, aqui. quando a pessoa, o que, que o bebê faz? Ele acorda na madrugada para mamar e dorme de novo, não é isso? isso? E aquela amamentação na madrugada acalenta o bebê. Quando ela recebe aquele alimento, o corpinho dela fica. Uh, parece que fica saciado, a mente acalma e ela dorme. E dali a pouco ela acorda de novo. É tudo uma questão de pensamento. O teu pensamento, ele fica tão desesperado, ele fica tão uh, cheio de problemas, né? Porque ele não fica com coisas boas, ele fica com problemas. Até mesmo problemas que não existem porque não tem solução. E são os mesmos que te dão uma carência, uma ausência de coragem que acaba se revertendo em medo. E esse medo, ele só consegue ser preenchido quando você abre a geladeira e vê que tem comida entendeu? Certo. Ou você vai para a cozinha e vê que tem alguma coisa para comer, porque ainda tem algo para você se alimentar e poder acalentar a, essa ausência, esse vazio que existe dentro de você. Nossa, tá muito ruim a ligação, entendeu, Adriana? Tá bom. Eu vou ouvir pela rádio. É, ou, ouça pela rádio que é melhor, a ligação tá ruim. Então, isso que eu estou falando para Adriana, gente, Cabe para muita gente. Cabe para a maioria. Porque você pode observar, quando você às vezes está nessa sensação, é como se você sentasse, levantasse, sentasse, levantasse, procurasse alguma coisa. Ah, acho que eu quero ir no banheiro, eu quero fazer isso, quero falar com alguém, mas não tenho vontade de falar com ninguém. Dá aquela, aquela necessidade... A pessoa muitas vezes nesse período perdeu o emprego, ou ela entra no emprego, ela fica um tempo e sai de novo, é mandada embora. Ou a pessoa ela não tem, ela não se garante, a, sabe? As coisas andam muito desesperadoras. E tudo isso precisa ser ordenado, precisa ser arrumado. Por que, que eu digo que a fome é uma coisa que ataca muito à noite? Porque a nossa criança, ela entra em desespero. A nossa criança, ela quer chorar. Ela precisa daquele calor de, de se sentir protegida para poder acalmar a questão afetiva, para poder acalmar tudo aquilo que está em desarmonia com ela. Caso você queira entrar em contato, você tem tido problemas assim, tipo, agora eu vou, vai reformar a, aquele quarto, tá? Você juntou o dinheiro para reformar aquele quarto. Quando ia começar, como acontece alguma coisa, a metade do dinheiro, sem você perceber, vai para outra situação e você adia de novo. Você posterga, né? Você não consegue arrumar aquele quarto à medida que você quer. Quando está para pagar alguma coisa, cai totalmente a sua energia. O que está acontecendo com você? O que está que habilitando você a se desabilitar? Não é? Eu conheço pessoas assim, que elas estão tão desgostosas com tudo, tão desgostosas... Que de repente elas entram numa profissão, começam a fazer algo que exige, vamos supor, um movimento manual exige um movimento de mãos, mas ela está assim, ela procrastinou tanto tempo, ela procrastinou com tantas coisas que ela podia fazer, ela passou por, por situações de necessidade muito grande e quando essa necessidade é provida por alguma coisa que ela faz manualmente, o que, que acontece? Dá um problema no braço e esse problema no braço segura o profissional dela. Então, é, é tanto medo, e, e, e sempre tudo tão procrastinado, e tanto medo de ter que voltar a trabalhar novamente numa coisa que está dando certo, a pessoa ela começa a adoecer. Né? Você quer saber de mais alguma coisa? Ligue para cá. Ligue para o 3171890221. Por exemplo, o caso da Adriana é um caso que vem da insatisfação de vida, da falta de proteção, de não se sentir protegida por ninguém, de não se sentir acalentada por ninguém. Então, tudo isso leva a se ter muito medo, né? Ah, como que eu lido com isso? À medida que eu vou conversando com a pessoa, eu canalizo o subconsciente dela. Sim, canalizo o subconsciente. E lá no subconsciente, eu vou na causa do problema. Por exemplo, a pessoa ela tem uh, um nódulo, esse nódulo é uma memória, é um implante que veio lá de trás né? vem, do, uh, vem do DNA, vem das células, vem da formação uh, genética, vem alguma coisa. Alguma coisa que aconteceu a partir do momento né, que nós vamos detectar. Do, da, da formação, da fecundação dessa criatura. Né? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali já começa a memória. Né? Ou na própria concepção. Começa tudo. E isso vai levando a pessoa a ficar cada vez mais distante dela e mais próxima do que há de negativo para ela do que não é ela, mas ela pensa que é, porque ela incorpora, tá, as memórias que vieram no DNA e não o que o espírito dela quer. É o propósito dela ter vindo. Muitas vezes a pessoa procrastina algo porque aquilo não é para ela, aquilo não tá para ela. Então ela procrastina porque ela, ela, ela sabe que vai dar certo, mas não é o que ela gosta de fazer. E vamos atender esse ouvinte. Alô? Alô, Armin, aqui é a Luciane. Tudo bem, Luciane? Melhor agora falando com você. Estou ouvindo o seu programa e eu não sei de que forma você poderia me ajudar. Eu tenho essa sensação de aperto no peito, de tristeza no meu trabalho. E eu acabo procrastinando é, o meu desejo de... Tomar atitude com outras coisas e eu gostaria de saber o que você pode falar para mim. Tá, Luciana. Deorar. Bom, uh, primeiro, você, eu, eu acredito que até agora você não conseguiu uh, realizar alguma coisa que você goste mesmo, né? Sim, sim. Mas por que, que você não conseguiu? Vamos, vamos analisar rapidamente. Porque você não acredita que o que você gosta vai dar certo. O que você gosta deu certo para o outro que gosta da mesma coisa que você. Mas você coloca motivos para o outro ter dado certo naquilo e você não. Aí você vai fazer alguma coisa, como você é uma pessoa que eu percebo muito responsável, e quando você assume alguma coisa, você vai em frente naquilo que se assumiu, ah, você se obriga, muitas vezes, a fazer o que não está não dentro de você. E você se dá bem e ganha alguma coisa boa, porém, para você, só vem perdas, entendeu? Sim. Ah, a partir do momento... O tempo não passa. A pessoa é que passa... Perdendo o tempo que ela viveu. É verdade. Entendeu? Entendi. É, é isso mesmo? É isso mesmo. E eu é. É, o meu desejo de é, trabalho, trabalho não, de realização, é, ser escritora. Eu já escrevi dois livros, mas hoje eu não consigo viver na escrita. Então. Eu vou com essa muleta do trabalho, ficando triste, mas eu não... É o que você falou, eu não... Eu honro meus compromissos, eu sou uma excelente profissional. Você é, então, você é muito responsável. Muito, mas eu não gosto do que eu faço. Exatamente, mas você só não é responsável com você mesma. Comigo mesma. É, só não é... é. Então, isso, Luciana, acaba te prejudicando. E o apego financeiro, a gente, acho que todo mundo que está ouvindo a análise deve ter essa sensação. Sim. Eu falo, como que eu vou largar? Quem vai pagar o boleto? Entendeu? Eu sei porque... porque eu eu por, sei Olha gente. só, aquele boleto, ele é muito mais importante do que você. E pois você é. confia mais no boleto do que na, na, na, na, na sua condição de conquistar o que você gosta e poder pagar mil boletos daquele. Pois é. Entendeu, e aí, Luciana? E aí? Oh. Ah, oi? Oi? Desça, coragem, vai. Oh, Deus, tá. Aí ah, eu falo muito, não sei. é. Luciana, é assim, o Jean está quase aqui de, desligando, está puxando os cabelos, apesar que eu tenho mais dois minutos, né, Jean? Não, tenho sim. Não, tenho sim. Não, tenho, sim. Tá, tá bom. Vamos discutir. Não, tá <risos> então, <bom. risos> Luciana, faz o seguinte: entra em contato comigo, Luciana. Tá bom, desligou. Você desligou, né, Jean? Desligou. Você é educado, né? Bom. Luciana, desculpa, quem desligou foi o Jean. Faz o seguinte, eu vou dar o número do meu telefone, você entra em contato comigo e nós vamos continuar conversando, tá bom? Pessoal, quero dar um recado para vocês. Jean, para! Preciso dar o recado do meu telefone. Para mim, entrar em contato comigo é 11-99675-5250 11 99675 5250 ou fixo, que é o 9, que é o 29508343. Gente, eu estou em Santana, no, perto, a 60 metros do Metrô Santana. Liguem, agende o horário. Eu trabalho com o registro da memória celular, com a radiestesia magnética imantada, que é única, é única. Eu estou dizendo para você, aproveita e vamos. Vamos dar o curso e aguardo por vocês. Gratidão. Pessoal, vocês que estão aí, ainda, me desculpa, foi o Jean, viu? Mas entre em contato comigo, agora eu vou ter que sair e vocês fiquem com Gilberto Bacaro, essa pessoa maravilhosa que está aí para conversar com vocês. Obrigada.